Aleluia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 Disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Este é o domingo do bom pastor e ainda que esta figura do pastor não seja tão familiar a nós, nós temos o nosso imaginário, a representação de Jesus com uma ovelha nos braços, com o um rebanho o seguindo, esta figura do bom pastor pode ser encontrada lá no nos primeiros séculos do cristianismo Nas catacumbas, nas suas paredes Onde os cristãos perseguidos celebravam a Eucaristia É uma representação muito antiga E que nos remete à segurança O pastor é aquele que dá proteção Aquele que oferece amparo É aquele que conduz o pastor é aquele que defende o seu rebanho. Para nós entendermos melhor a cultura na região em que Jesus morava, nós precisamos ver que a relação do pastor com o seu rebanho era de um vínculo muito próximo. Para isso, nós vamos usar como exemplo o que nós temos como referência na nossa região. Embora não seja comum ovelhas, nós temos outros rebanhos, não é? Não sei se você teve a oportunidade de ver alguém já é, conduzindo vacas, gado. Quando são vacas leiteiras, é? e no menor número, cada uma delas tem um nome. Eu sou filho de sitiantes. E eu me lembro do meu pai, muito embora não tenha morado no sítio, chamando as vacas na mangueira pelo nome. Daí tem os nomes clássicos, né? É a mimosa, estrela, preta e assim por, vai, e por aí vai. Elas conheciam o timbre daquele que é o seu pastor. A ponto também de saber... É o seu próprio nome O pastor conhece Cada uma das suas ovelhas Na sua intimidade Na sua história pessoal Assim é Jesus Bom pastor Ele conhece cada um Na sua particularidade E chama cada um de nós pelo nome Nós não somos Alguém perdido na massa Para Deus Nós somos únicos e ao mesmo tempo, o pastor é aquele que zela por todo o rebanho. Então, embora ele nos ame de forma pessoal, ele nos chama a caminhar juntos. Há uma diferença entre os pastores do ocidente, desta parte do mundo em que nós nos encontramos, e os pastores do oriente. Os pastores do ocidente têm o costume de ir atrás do rebanho, tocando com o cavalo, enfim, normalmente eles empurram o rebanho para onde há água, para onde há pastagem. Já no oriente, naquela região de Jesus, o pastor vai à frente do rebanho, é ele quem guia, é ele quem abre caminho e as ovelhas o seguem. E você pode até mesmo dizer, pouco importa a ordem, se o pastor está na frente ou está atrás. O importante é chegar ao destino, mas existe uma diferença sim, desse pastor que vai à frente. Ele não só avista onde há pastagens verdejantes, onde há água pura. Ele também consegue enxergar os perigos que rondam o seu rebanho. E ele é referência. É mais eficaz você puxar do que você empurrar. O pastor que tenta empurrar indo atrás, ou seja, o pastor que tenta convencer as pessoas forçando a barra, fazendo com que elas a todo custo Vão para onde ele quer que elas se dirijam Nem sempre alcança êxito Já o pastor A pessoa Que vai à frente Que faz a experiência Que dá testemunho É aquela que também estimula O rebanho a ver O pastor à frente Puxa Quando você tenta empurrar Alguém para uma situação, você quase que impõe, quando você puxa, é porque você está atraindo esta pessoa, assim pode ser alguém que atrai os outros para Deus, alguém que cativa as pessoas para a fé, para a vida dentro do cultivo da religião, da espiritualidade, é alguém que primeiro fez a experiência, e por isso agora vai à frente. Jesus é esse pastor que nos é dado. E além de pastor, ele hoje diz que ele é a porta das ovelhas. Vamos pensar que o rebanho era guardado num aprisco. E havia como que uma porta, uma porteirinha, por onde... Muitos rebanhos passavam, porque havia naquela região muitos pastores E sempre um ficava encarregado dentro de um revezamento De zelar por todas as ovelhas, ficando acordado Para que nenhuma fera, nenhum lobo viesse a pular a cerca Ou atravessar por outro local, enquanto os outros pastores iam descansar no dia seguinte, todos os pastores ao raiar do dia esperavam as suas ovelhas ali na porta e cada pastor começava a chamar uma a uma das suas ovelhas. Elas ouviam e logo seguiam. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Jesus além de pastor é Passagem. A porta permite que você atravesse para um outro cômodo, para um ambiente diferente. Jesus é a porta que dá acesso ao coração do Pai. É por meio dele que nós temos acesso à salvação. Jesus é a porta verdadeira, porque apenas por ele é possível passar com segurança. E Jesus vai dizer sobre os ladrões e assaltantes que não entravam pela porta. Logicamente, ali estavam vigia. Eles pulavam a cerca, assim como também algumas feras e predadores. E buscavam as ovelhas por aquilo que elas poderiam oferecer. A sua lã, a sua carne, a sua pele, o seu couro. Eles se aproveitavam das ovelhas. Nós vemos que o pastor é aquele que cuida, que protege. Já os falsos pastores são aqueles que não entram pelo caminho certo. Eles vão por outro local e tentam então apanhar as ovelhas para si. Eles não têm a voz do pastor. Estes são aqueles que tentam seduzir as pessoas, conquistando-as por outros caminhos. Não pelo caminho de Deus, mas de maneira que possam apanhar de forma desprevenida alguém. E facilmente as ovelhas se tornam presas daqueles que tentam a todo custo roubá-las. Quantas vozes nós temos por aí que tentam nos desviar do caminho de Deus? Outras vozes até mesmo de pessoas que se fazem por passar por cristãos católicos que não vão pela via oficial da igreja, mas tentam né, de tantas maneiras e nós temos a internet que hoje é uma maneira de pular a cerca, ou seja... Às vezes não é, de não ir por aquele caminho Do ensinamento oficial da igreja E tentam muitas das vezes Atrair as pessoas para si Para serem suas seguidoras Quem é pastor Deve realmente encaminhar as pessoas para Deus Verdadeiramente E não torná-las escravas pelo medo São muitos os pastores que têm várias táticas para prender as pessoas, mas quando essas pessoas que são tidas como pastoras, né, pastores, depois de causar né, uma certa situação hipnótica sobre os seus, os seus atraídos, inflamando as multidões, e na hora em que eles se sentem como que ameaçados, eles fogem e abandonam o rebanho. Jesus é aquele que jamais abandona o seu rebanho. Jesus é aquele que dá a vida. E é por isso que Jesus se faz cordeiro e molado. Esse que se fez cordeiro, que morreu pela nossa salvação, é ao mesmo tempo pastor. Jesus cordeiro e bom pastor. Diz a palavra na segunda leitura, Cristo sofreu por nós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais vossos passos. Jesus além de ser aquele que deve ser seguido, é aquele que também deve ser imitado. Portanto você, como ovelha do Senhor, nos momentos de dúvida, de obstáculos... De preocupações Deve realmente pedir o discernimento Para saber qual é a voz de Deus E quais são outras vozes Que de forma externa Estão tentando te conduzir Ou quando são as vozes da tua própria cabeça E não propriamente de Deus Quando é Deus de fato que me conduz Está de acordo com a palavra Está de acordo com o ensinamento da igreja Aí a docilidade, porque o caminho que o Senhor nos apresenta é caminho seguro, a pastagem que alimenta essas ovelhas, ou seja, aquilo que nutre as ovelhas é o próprio corpo e sangue do Senhor. As águas puras são representação do nosso batismo com o qual nós somos lavados. E Jesus é aquele que sempre está à nossa frente. Mas o Senhor também espera de nós, além de ovelhas dóceis que nós podemos ser, que nós tenhamos o olhar dEle de pastor. Você que se sente olhado por Deus como ovelha, num dado momento, precisa despertar para o olhar de pastor. Nós somos pastores à medida que nós zelamos pelas pessoas, à medida que nós estamos atentos, à medida em que nós encaminhamos, protegemos, à medida em que nós damos a vida como o bom pastor. Primeiramente, aqueles que são os responsáveis pelo povo, são chamados a ter um coração de pastor as autoridades, aquelas que estão na igreja e aquelas que também estão no serviço público, aquelas que ensinam, os professores, os pais, aquelas que cuidam dos outros, amigos, irmãos na fé e outras pessoas que exercem cargos de liderança dentro de empresas, são responsáveis não apenas pelo bom funcionamento não é de uma engrenagem que é lucrativa mas de pessoas que trabalham, que são cooperadoras, que são colaboradoras veja, o pastor tem esse olhar não vê o outro apenas a partir daquilo que ele pode oferecer como um mau pastor que quer arrancar de tudo que ele pode dar ovelha, mais como alguém que olha para o outro com humanidade, a exemplo do olhar de Jesus. Somos uma igreja em que há muitas pastorais, e as pastorais são inspiradas no agir de Jesus Cristo. Pastoral vem de pastor, de pastoreio, justamente para que as realidades que nós temos no mundo, Possam ser acolhidas Orientadas Possam cada vez mais Ser curadas e transformadas Porque é para isso que Jesus veio Que a palavra de hoje nos ensine A nos colocarmos diante do Senhor Quando nós nos desgarramos Quando nós estamos como ovelhas feridas Confusas e precisando de direção Que a palavra de hoje nos ajude depois de nós nos deixarmos guiar por Deus A sermos também guias verdadeiros na fé Junto com a igreja que é rebanho do Senhor E sabendo que muitas pessoas podem experimentar o amor de Deus Quando houver em vários cantos Também pastores conforme o coração do bom pastor Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, yeah. Criador.